A partir do exemplo de Favelense, nesse campo mais industrial, se começou a desenhar uma política de parcerias, que são parcerias público-privadas, e que se chamam hoje formalmente de parcerias para o desenvolvimento produtivo. essa estratégia permite que, em dez anos máximo, todo o processo tecnológico todo seja transferido para laboratórios públicos de Brasil. E começamos isto em 2007, quando eu era ministro, neste momento eh, já temos, temos cerca de 104 parcerias público-privadas, eh, principalmente nos fármacos mais caros. Com esta pragmática política inovadora que não questiona a questão da, da proteção patentária, mas entra em acordo com o detenidor da patente para que ocorra na transferência. E o que o Brasil oferece neste processo? Um mercado de 200 milhões durante um período? A o período é um período para a passagem da tecnologia muito grande, como também os preços muito altos. Que nunca transferiram tecnologia nenhuma, né? e se espera que voluntariamente, em cinco anos, elas vão ensinar o pulo do gato para os laboratórios públicos e privados nacionais. Né? Então, é uma estratégia que, que a gente aqui do GTPI tem uma postura muito crítica, né? principalmente é, do ponto de vista do preço que o Brasil paga, é muito alto,